O Bitcoin rompeu para cima agora na casa dos 44.300 dólares, numa região bem importante, eu comentei para vocês no vídeo de ontem, tanto o Bitcoin quanto aqui a SP500 também está numa região importante, a gente vai dar uma olhada nisso aqui no vídeo de hoje, vou comentar também aqui rapidamente sobre a dominância do Bitcoin e também o Ethereum, pessoal, então bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like, é muito importante mesmo aqui para apoiar. Também comente aqui abaixo o que você está achando das análises e participe também do grupo Telegram, tá? Tenho todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, pessoal, o Bitcoin rompeu aqui para cima, né? Então, com volume... Algo bem interessante, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, o motivo do Bitcoin né, fazer esse rompimento, ficou muito claro aqui no indicador de sentimento para mim. Esse padrão, eu comentei para vocês, que é um padrão aqui, esse cone, né, a chance de romper para cima, né, ela era... É de certa forma bem superior, né, do que romper para baixo, né, pessoal? E indicadores de sentimento deram aí, realmente, junto com esse sp inclusive, deram as condições para o Bitcoin romper para cima, que não deu muita oportunidade aqui para a gente buscar a entrada, tá, galera? Então, assim, o Bitcoin rompeu, saiu aqui, não deu muita oportunidade, tá? Infelizmente, eu acabei não conseguindo pegar essa entrada aqui e está numa região que agora é um pouquinho complicada, não estou querendo buscar... Entrar nessa região, tá, galera? Inclusive, a gente acabou tendo aí bastante liquidação dos do shorts aqui. Que esse foi o motivo todo, na verdade, da, do Bitcoin subindo. Né? A gente vê que o Open Interest, ó, galera, subindo muito forte, tá? Que, isso é interessante, tá? O Open Interest subindo muito forte, o volume subindo também. E o long short ratio, pessoal, tá realmente caindo aqui, tá? Isso aqui tá realmente incrível. Só que agora que a gente tá, uma, tá numa região que a gente teve bastante liquidações aqui, tá, pessoal? Então seria uma região que. É interessante já buscar saídas aí, né? Não é um... muito interessante ficar posicionado. Bitcoin fez o pump, liquidou aí boa parte. Short a gente teve aqui nessa primeira subida, no rompimento, a gente teve aqui praticamente quase, quase que 4 milhões, né? somando as, as liquidações aqui nos 15 minutos. E depois aqui, quando a gente chegou à casa dos 44.300, aqui, ó, até antes aqui, a gente chegou na casa dos 44 mil dólares, o Bitcoin liquidou também aqui, praticamente aí somando também mais aí, uh, pelo menos que a uh, 3 milhões, mais uns quase 5 mil dólares, 5 milhões de dólares aqui tá em liquidações, cara. Pessoal do shorts, né? Então a gente viu também aqui as sardinhas vendendo, né? Sardinhas vendendo, incrível, tá? Realmente ficou muito bullish, indicador de sentimento. delas condições para o Bitcoin. Né, uh, subir tá pessoal. Então, quando, quanto mais gente acreditar que o Bitcoin vai cair, né? Então, essa é importante você, é importante você acompanhar isso aqui para saber, né? Se o mercado tá acreditando mais uma queda ou numa subida do preço. Se todo mercado acreditar em queda, a maioria do mercado acreditar em queda, a gente vai ver o preço subindo para poder aí punir a maioria do mercado. como funciona, tá pessoal. Então, vale muito a pena você acompanhar esses indicadores aqui, tá? É, então, o Bitcoin tá aqui agora nessa região. Inclusive, eu comentei para vocês no vídeo de ontem que essa região aqui ó tá é... essa região aqui é uma região importante se a gente puxar aqui o Fibonacci tá desse topo aqui fundo a gente vai ver que essa região que o Bitcoin está buscando fazer um suporte que agora é a região de 68 tá pessoal seria importante de ficar aqui ó su manter suporte uh, aqui candle de 4 horas de direta inclusive aqui acima dessa região dos 44.250 dólares tá se a gente começar a perder força aqui da né? coisa pode ficar complicada. Eu vou, pessoal, honestamente, falando pra vocês aí: se o Bitcoin der a oportunidade aqui, ó, tá uma correção nessa região com liquidação de longas, tá com liquidações aí consideráveis de longas, eu vou buscar fazer entrada nessa região, tá bom? Nessa região aqui próximos 43.700, tá? Pode ser que seja uma oportunidade interessante, tá? Porque galera, o Bitcoin ficou bastante bullish com essa. Com o indicador de sentimento nesse momento, pode né? hipótese é que a gente tenha mais pump pra cima aí, tá? Então, é uma região que a gente tá, que eu fiquei mais otimista aqui agora com o Bitcoin. A SP500 também dando condições aí favoráveis, né? A gente vai acompanhar aqui agora. Vou mostrar também uma região importante que, o, que a SP500 tá, né? Então, a gente buscou aqui, ó, exatamente o alvo que eu comentei para vocês, né? Desse cone. Então, a gente fez um rompimento aqui ó, nessa região. Então, se a gente pegar aqui o último toque do cone que foi aqui, ó. Tá, a gente expandiu o alvo aqui, a gente foi ver que a gente foi buscar exatamente que o alvo, tá? Então, passou um pouquinho do alvo até, inclusive, tá? Então, excelente aqui para o Bitcoin essa subida, mas essa região de 68 é importante, galera, tá? Porque como vocês sabem bem que acompanham meus vídeos há é mais, tempo, mais tempo, a gente tem que cuidar essa região aqui para não fazer o nosso... Nosso Dedicate Bounce, né? Então o Bitcoin vai fazer isso aqui, ó, tá? Então perder essa região, não conseguir ficar acima dessa região, a gente pode então fazer aqui um fundo mais baixo, abaixo aqui dessa região dos, né, dos 41.600 dólares, tá? Então isso aqui tá aberto ainda, tá? Não dá para cantar vitória. Tá é importante vocês ficarem atento, mas por enquanto os indicadores de sentimento continuam, continuam muito bons aí, né? O open está subindo forte, né? O volume também deu uma subida boa aqui na, nessa região, tá? E com Uh, o long short ratio caindo, tá bom? Se isso continuar assim essa tendência, galera, a gente vai conseguir ter mais pump pro Bitcoin, tá? Então, ainda mais se a SP500 der condições aí favoráveis pra gente, né? Uh, então, antes de falar aqui do Ethereum, vamos comentar só pra SP500 vocês também, ó, nesse momento a SP500 aqui tá dando, ó, tá subindo, retestar uh, essa região aqui, esses fundos, ó, desse M que ela acabou rompendo, tá? Então, a gente rompeu esse M aqui, ó, vamos ver se buscou o alvo do M, inclusive, ó. Desse topo aqui até vou pegar esse fundo médio aqui, mais nessa região, tá? Então a gente rompeu aqui, ó. A SP foi bem próximo buscar o alvo desse M aqui, né? Dessa desse padrão aqui, tá? Pessoal, quando a gente rompeu essa linha, né? Então para mim eu fiquei, ficou aqui, fiquei bem uh, bearish é o Bitcoin, porque uh, a gente poderia buscar aqui retestar regiões mais abaixo aqui, poderia ficar bem perigoso, né? Ainda mais com os temores de guerra aí que a gente sabe que tá tá complicado, tá? Pessoal, não tá fácil, não. né? Um... Aqui também, ó. Aqui tá aqui demonstrando que parece que as tensões, que inclusive o 3 d tá falando aqui, ó, que parece que futuros aqui deu uma melhorada com sinais de. Uh, deu uma subida com sinais de melhoria aí, né? Das. Uh, das da tensão aí da, da Rússia-Ucrânia, tá? Então, realmente, eu tenho que ver um pouquinho mais o que aconteceu em relação à guerra. Parece que a coisa melhorou ali, não. não... Não, deu uma deu uma afrochada parece tá pessoal tem que ver um pouquinho as notícias comente aqui abaixo se você sabe alguma coisa notícia aí das notícias da guerra eu procurei ali não encontrei muita informação tá mas assim é, os gráficos mostram hein, que o mercado ficou um pouco mais otimista né só que é importante pessoal aqui fica de olho nessa e nessa região aqui agora que agora a gente está tá se a gente começar a perder força aqui ó tá realmente a coisa pode ficar um pouquinho complicada porque a gente pode fazer um pullback aqui nessa região. Então vamos botar aqui, ó desenhar um desenho gráfico para ficar mais claro o que eu estou de olho. A gente tem esse M aqui né, na, na, na sp né? Então, aqui, ó. A gente vê que rompeu, atingiu o alvo. E a gente pode vir testar aqui essa linha, essa linha aqui do pescoço essa, a linha do pescoço aqui, ó. Tá? Essa região que a gente tem que ficar de olho aqui agora. tá? A gente conseguiu romper essa faixa aqui dos 4.460, 44, né? 70 pontos, desenhamos aqui, podemos dizer se a gente conseguir romper isso aqui para cima, inclusive com essa linha aqui, pessoal, essa linha aqui a laranja que eu comentei para vocês, seria muito bullish mesmo. Tá, e para mim o Bitcoin tem a chance grande aí de continuar né? fazer essa tendência de alta, romper a região aí dos 46 mil dólares, tá? Seria muito bom mesmo para o Bitcoin e buscar a casa ali dos uh, 51 mil dólares, pessoal. Seria muito legal mesmo. A gente ter isso aí, né? Ter um pump, um, um bounce do Bitcoin. Né, como a gente é, espera aí, tá? como eu gostaria de ver para o Bitcoin, seria é muito bom mesmo, depois sim a gente decidir né, para onde o mercado vai ir, porque essa região que o Bitcoin está aí é um pouquinho, na minha opinião, aí delicada, tá? ainda mais com a situação toda que está acontecendo. Então, a SP500 tem que agora conseguir ficar acima dessa região aqui dos 4.470 pontos, tá, galera conseguir ficar, subir aqui, inclusive eu diria que vai ficar um pouco mais... Uh, tranquilo, tá? Eu diria, romper essa linha aqui, tá bom? Essa linha aqui, próxima região dos 4.480, 4.490 pontos aqui, tá? Então, seria muito bom mesmo a gente ver isso acontecendo. Com certeza, o Bitcoin vai ter uh, um espaço legal aí se isso acontecer. Tem a sp 500 aqui, desculpa, o índice do dólar, pessoal, muito importante acompanhar também. Tá? Aqui, tô acompanhando. O índice do dólar teve aqui uma... A gente bateu nessa linha de tendência que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, né? Tem essa linha de... Essa LTA aqui, ó que vem lá de trás, tá? A gente rompeu para baixo, enfim, rompeu para cima. Agora que batemos essa LTA, né? virou uma resistência, né? Então tem cuidado, de novo o índice dólar que agora se a gente romper essa linha para cima, a coisa pode ficar complicado, tá? Então, é... enfim, que tem mais que notícias também saindo aqui, ó. O... Europa, né? Parece que está é, tem que ver essa notícia aqui também da, da, do TradingView, tem que ver um pouquinho mais aí, tá, pessoal? Não, não é ideia trazer notícias para vocês sobre a guerra aí, mas parece que dá uma frouxadinha aí, isso está levando os mercados a ficarem um pouco mais otimistas, né? Então, isso é um bom sinal, né? Porque tá até falando que dia 16, que é amanhã, no caso, né? Uma possível invasão aí da Rússia, estava realmente dando uma, uma... botando tensão aí, tá? Então, se isso confirmar mesmo, galera, tá? E o indicador de sentimento continuar... Uh, nessa região que a gente da, da forma que tá né eu vou realmente ficar interessado em comprar aí né Bitcoin na possível uma possível aqui é retração tá essa retração para faixa aqui dos 30 43. e700 eu tô interessado aqui a começar a me posicionar aqui inclusive ordens aqui inclusive por que não de longe tá se a gente tiver aqui uh, algumas liquidações aí do pessoal de, de, de long nessa região, tá? A gente pode ter chances boas aqui pro Bitcoin, mas por enquanto aí, galera, tá? O Bitcoin está extremamente, realmente, bullish com esse indicador de sentimento. Parece não querer dar espaço aí para retrair, não, tá? Então, a gente está aqui chegando próximo da região de... né pro, Tanto para o top traders aqui, ó, como para o pro agregado. A gente está aqui chegando próximo da região de abaixo de 1 aqui, para o long short ratio, com o open trade subindo muito forte. Olha só isso aqui, pessoal. Subiu praticamente aqui, ó, de quase 7.3 uh, bilhões de dólares aqui para quase para 8 bilhões de dólares pessoal tá então subiu 700 milhões de dólares em contrato aqui tá esse aqui é o open interest agregado né se eu não me engano deixa eu confirmar aqui só para é, esse aqui é o agregado que eu tô usando tá então subiu bastante aqui 700 milhões de dólares em contrato aí do Bitcoin tá e a maioria dos contratos aí shortando tá galera isso é um sinal bom para gente tá aqui pode ter continuar esse pump do Bitcoin tá mas fiquem de olho nessa região de 68 como para vocês, tá? Muito importante de conseguir ficar acima. A gente já liquidou, tá? Isso pode tra trazer uma reversão também aí né? do, do, do, do preço, né? Para poder liquidar também abaixo, pessoal, tá? A gente acabou liquidando aí, inclusive, a gente liquidações aqui, ó. É, bastante aqui em cima, tá? A gente poderia, então, realmente, então, fazer uma reversãozinha para poder uh, liquidar o pessoal que acabou, né? os contratos que acabaram entrando em long. Mas para mim ainda aí ó, tem bastante contato para liquidar, que dá pessoal tá porque a gente não não teve uma diminuição no Open Interest com esses, com esses candles aqui tá foi uma diminuição muito pequena tá quase nem ia perceber aqui, então a gente tem espaço a mais para o Bitcoin continuar essa subida ainda mais com o volume aí melhorando tá bom uh, galera vamos comentar então rapidamente sobre a dominância do Bitcoin tá que é importante que está voltando a subir isso aqui é um sinal muito otimista para mim tá eu estou feliz de ver isso aqui Tá dando esperanças aqui também, tá? Então fiquem de olho aí, principalmente quem tá muito exposto em altcoins. Pessoal, tome cuidado, os altcoins vão sofrer cada vez mais aí com, com, com essa subida da dominância, tá? Então esse é um recado para vocês. Mais o Ethereum, pessoal, tá? O Ethereum que é um... também é uma altcoin, né? mais é uma altcoin importante. Né? A segunda aí depois... A primeira, no caso, né? Aí da moeda depois do Bitcoin. Tá, galera? Então a gente tá aqui formando, ó, pro... pro uh... Pro, pro Ethereum aqui, ó A gente poderia formar também esse padrão de ombro, cabeça e ombro aqui também Então, fiquem de olho nessa região, tá? Aqui, vou até desenhar isso aqui, ó A gente pode formar esse ombro, cabeça e ombro aqui pro Ethereum Tá? Que poderia, se a gente romper essa linha de pescoço aqui, levaria Pode levar o preço Ethereum aqui a buscar, né? Vamos puxar aqui, ó Inclusive, em julho tem um update do Ethereum aí, tá? Tem um update importante do Ethereum, então Se o mercado ficar otimista, a gente pode buscar aqui e voltar para essa região aqui de novo Dos 4.278 pontos aqui, tá, galera? É, dólares, desculpa, tá? Então, essa região, esse, esse ombro, cabeça ombro invertido aqui seria interessante, se a gente conseguir romper, fazer um pivô de alta aqui, tá? Seria muito, muito bullish pro Ethereum. Fiquem de olho nisso aqui, tá? Pode dar uma oportunidade grande pra gente. O Bitcoin também tem o ombro, cabeça ombro aqui também, tá? Fica de olho aqui, tá? Não tá tão bonito que no Ethereum, mas a gente, eu estaria de, de olho aqui agora é o seguinte, ó o Bitcoin esse ombro cabeça ombro aqui tá galera ó, pegando essas regiões aqui é né? um, um cabeça ombro no caso inclinado uh, para a direita aqui tá então é para a esquerda no caso né então se a gente romper essa região aqui ó, dos 46 aqui para cima ó, seria excelente tem uma linha importante que também essa LT uma LTA aqui tá se a gente romper para cima a coisa pode ficar bem interessante a gente buscar aí os 51, né, 51 mil dólares, que é inclusive o alvo daquele padrão de reversão que eu mostrei no meu vídeo lá, né, que, que é o Bullish um, um, Bump and Run, né, o Bump and Run Reversal, né, mas mostrei vocês que o alvo desse padrão do Bump and Run é a região dos do 51 mil dólares, tá galera. Mas, enfim, é, tem, tinha muito chão ainda, não dá pra gente ficar apostando, né? e mas para mim que esse ombro cabeça e ombro é invertido aqui para o Bitcoin pode ter uma forma também levar a gente aí vamos fazer aqui um exercício também ó, se a gente romper essa linha aqui do pescoço para o Bitcoin a gente pode buscar qual o alvo aqui ó desse vou puxar tudo aqui tá então pode botar aqui no meio para ser um pouquinho mais conservador ó, tá não pegar até esse final aqui então gente poderia buscar aqui a casa do, do ó, pro Bitcoin a casa dos 56 mil dólares de novo tá galera a gente voltar para essa região aqui Seria muito bom mesmo para o mercado, né? Inclusive, essa região de 55, se a gente puxar aqui Fibonacci, ó, desse topo até aqui, né? A gente pode ver que a região aqui, ó, de 55 mil dólares é a região de 68, tá, galera? Então o Bitcoin poderia fazer um bounce até essa região aqui e a gente vê realmente para onde o mercado pode ir, tá? Isso que pode acontecer muito rápido mesmo. O Bitcoin dessa oportunidade seria muito bom aí, né, para poder, uh, né, pelo menos aí tirar um pouco desse, né, do, dessa ação aí toda que a gente tava tendo de Bermark, aí, né, e poder botar um lucro bom no bolso, né? um dinheiro no bolso aí, e daí avaliar como o mercado vai se comportar nessa região. Geralmente quando o Bitcoin vai buscar essas regiões de 0,8 aqui, ele tem uma retração, tá, então a gente... Essa região aqui, com certeza, 55 mil dólares, pode dar chance de a gente sair aqui, né, uh, vender aqui boa parte de posições, ou até porque não o Bitcoin, tô pensando até, inclusive, trazer Bitcoin na né, carteira para poder vender nessa região aqui, tá. Porque, galera, a gente está aí chegando aí já na né, próximo de, de, de março, abril, então esse Bitcoin ainda é a oportunidade que eu vou realmente né, poder desfazer um pouquinho, porque uh, o tempo está correndo, tá? O tempo está correndo, a gente já deveria estar tá a valores muito mais altos aí para o Bitcoin, tá? e, e eu acho que esse ano o mercado de ações aí né, nos Estados Unidos, lá, sp 500, vai dar problema, tá, galera? Então, eu quero poder estar, tá, né, conseguir... Uh, botar mais dólar na carteira, tá, pra me preparar pra um possível crash aí da, da bolsa, que eu acho, eu acredito, eu acredito que esse ano vai acontecer esse crash, tá, galera? Não vai acontecer agora, tá, mas uh, em algum momento desse ano aí, de diria meados de setembro, outubro, a gente pode ver isso acontecendo sim, tá bom? Galera, então basicamente o que eu tenho pra vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá, é um vídeo rápido aqui mesmo, quer dizer, não tão rápido assim, foi 16 minutos, mas assim, então a coisa deu uma melhorada pro Bitcoin realmente, tá, uh, fiquem de olho aí nessas regiões que eu comentei pra vocês, região de 68 aqui dessa dessa correção que a gente fez o Bitcoin aqui tá então o suporte foi importante essa linha amarela aqui realmente o Bitcoin segurou aqui infelizmente pedi, perdi essa entrada aqui de 41.600 né não não consegui pegar aqui realmente foi a melhor entrada possível que a gente teve né pelo menos até agora tá mas essa região de 68 aqui ó já tá tendo resistência aqui nesse momento tá então fiquem de olho porque aqui realmente pode ser uma excelente uh, região aí para poder fechar a operação, tá, galera? Eu, como não tô com a operação aqui aberta, tá? Não tenho que fechar, tô com meu capital ainda, ainda aqui dolarizado, tá? Mas realmente estou preocupado porque tá perto da região aí que eu acabei dolarizando, tá? Então não quero ficar para trás esse Bitcoin. Continuar essa subida tá bom. Só olhando aqui as ordens também para a gente poder fechar, a gente pode ver que agora tá tendo suporte aqui ó. Nessa, nessa região próxima aqui dos 43.900, ó, tentando suporte aqui também tá. Então eu acho que pessoal, a gente pode realmente ver aqui, né, uma oportunidade para a gente poder buscar entradas aqui, tá? Tanto no spot como também uh, futuros, né, na minha opinião. Porque o mercado, o, os criadores de sentimento estão extremamente bullish, pessoal. Tá, honestamente para vocês, tá bullish mesmo. Tá? Uh, eu sairia aqui se tivesse aberto, né, com operação aberta nessas regiões aqui, eu estaria saindo. Tá? Mas, uh, na minha opinião, aqui tá muito interessante com esse open interest do jeito que tá. Com o long short ratio caindo, realmente tá muito, muito, muito bom mesmo. Tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Basicamente é isso que eu tenho para vocês. Uh, agora eu tô aqui de volta, aqui na né? Koh Phangan, Tailândia. Uh, tô bem cansado, viajei o dia inteiro mas amanhã quero ver se faço um vídeo aí geral aí também comentando sobre o mercado uh, um pouco mais detalhado pra vocês e por que não uma live né, se a gente faz uma live, então comente aqui abaixo quais são as altcoins que você quer receber análise que eu já posso preparar pra amanhã aí a gente pode uh, se falar aí e né? conversar sobre o mercado em geral, tá bom galera? Então é isso aí, a gente se vê amanhã sem falta um abraço